Pesadelos da cidade é um karma diário produzidos há 500 anos no sistema mandatário já não me dizem nada, sempre busco as falhas eles pobres de espírito eu de alma farta minhas ideias não convém com aquilo que tu diz me perdoa não ser fodão, sou um eterno aprendiz o passado me apavora e o presente me assusta alguns tem ódio e amor eu continuo na busca porque eu falo de paz e eles cultivador mil histórias pra contar e ainda nem sou sua, avô eu faço complô porra, porra duas azar, cada 10 é maluco 10 São pra te atrasar, e era pra falar E uma coisa pra fazer, não dependa de ninguém Faça por você Faça ah. por você Faça por você eu jogo os ratos de volta pro poeiro. Verdadeiro desespero, sempre fico Matutando o dia inteiro, procurando Emprego sem achar sossego, demônios Falam comigo, preciso do descarrego Me entrego por inteiro, sem saber O paradeiro, construindo minha casa Sem de forma de pedreiro, estrada Cheia de curva, lobisulho e vão para a lua Então cuidado, muitos se perdem Seguindo quem tá errado, o ego Te leva pra longe depois de deixar pular se perde no caminho e não consegue Voltar, labirintos escondem Alegrias e tristezas, eu quero o prato na mesa falar mais sobre estrelas que me venderam violência, só queria segurança Acordar um dia sem escutar sirene de ambulância Medo causa ânsia, tudo isso gera contratempo Não acredite nessa merda que você tá vendo, yo